Boa tarde, hoje estamos aqui com uma estria branca, numa pele negra. A gente vê que as estrias dela, as fendas são bem brancas e dá um contraste muito grande com a cor da pele dela. Essa cliente, ela já fez vários procedimentos estéticos para estrias, desde carbó até o striort e teve poucos resultados. Agora ela vai fazer a camuflagem de estria. A gente vê que é uma pele íntegra, tá? Nessa região. E ela sofre com essas estrias desde a adolescência. Essas estrias, elas apareceram na puberdade. Então, bastante trabalho hoje aí. Música Onde fez o procedimento Vai fazer dois meses Ela ainda está em processo de cicatrização Mas a gente já consegue ver uma melhora de 70% Esse tom mais escuro Ele é normal Estava muito mais forte Agora a gente vê que Está bem mais fraco Mas ainda está em processo de cicatrização Que é em torno de 90 a 120 dias E por isso que não pode pegar sol Enquanto ela tiver com esse resquício marrom Ela não pode pegar sol mas a gente já vê uma melhora muito grande, 70% da estria dela, que é como era antes, para o agora. E agora é esperar realmente o processo de cicatrização, com os cuidados que são passados por mim, a alimentação também. Tudo isso, gente, influencia numa boa cicatrização e num bom resultado. Hoje estamos aqui com a nossa cliente. Que a estria dela era muito marcada A gente vê que as estrias davam contraste maior Por ela ser fototipo 5 né? As estrias brancas ficavam mais E após uma sessão de camuflagem Olha como que melhorou Amenizou a coloração das estrias brancas Claro que ela precisa fazer mais. Se ela fizer mais, vai melhorar ainda mais. Mas a gente já consegue ver uma melhora de 60%. Ela vai poder viajar agora, normalmente, botar o biquíni dela sem ter nenhum tipo de vergonha. que a estria dela já não chama tanto mais atenção como chamava. Né? Porque o que chama atenção na estria, gente, é a cor, é o contraste. Né? E a gente diminuiu esse contraste apenas com uma sessão. Olha que maravilha! Lindo, resultado maravilhoso e real! Meu nome é Renata, eu tenho 42 anos, estou muito satisfeita com o processo que eu fiz aqui na Fernanda. É, antigamente as estrelas me incomodavam muito por causa do contraste da minha pele, né? Uma pele negra com uma estria muito branca, então isso me deixava muitas vezes com vergonha de ir pra, pra, pra praia, piscina. Então assim, hoje, só nessa primeira sessão que eu fiz, né, eu já estou muito satisfeita com o resultado Agradeço muito a essa equipe maravilhosa